Antes de começar a resenha, um recado. Acabei de subir o podcast Dois Anões e um Queixo, em que eu, André Azevedo e Lucas Carrano contamos bastidores do meio do MMA vivenciados por nós, nos últimos 10 anos, né? Estamos cobrindo esse esporte há muito tempo. E dessa vez, falei sobre quando fui assistir Conor McGregor versus José Aldo ao vivo, como foi toda a experiência e quando o irlandês me ofereceu algo absolutamente ilegal dentro do cassino em que rolou a luta. Ficou bem legal, bem divertido, aquela zoeira de sempre, se você é membro do canal. No final dessa resenha aqui, você clica no link do lado e assiste. Para ser membro do canal custa R$ 2,99 por mês. Você é o um membro Anão Calvo, que tem direito a acessar esse podcast, então vale a pena. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo e você já confere. Beleza? Vamos pro vídeo. A novela mais insuportável da história do MMA, sem qualquer sombra de dúvida, foi a migração do John Jones pro Peso Pesado. Porque o cara anunciou a intenção em 2013 e concretizou em 2023. Dez anos de enrolação de vai, não vai. Nunca vi nada parecido. De fato, foi. Jones... Finalizou o Cyril Gane com certa facilidade, capturou o Cinturão dos Pesados e se tornou, na opinião da maioria, o maior lutador da história do esporte. Mas agora a gente quer continuidade, o próximo capítulo da saga, e tá com uma cara danada de que acabou de começar outra novela. Não sei se vocês lembram, mas Cyril Gane a luta que se materializou, era, na verdade, a terceira opção, o plano C para o John Jones. O A era o Francis Enganou, então campeão linear, que acabou não renovando com a empresa, e o B sempre foi Steve Miotic. Aí virou jogo de empurra, um culpa o outro, a empresa, claro, não pode divulgar detalhes da negociação e nem tomar partido, e ficou por isso mesmo. O fato é que a frequência do Miotite é das menores. Ele faz uma luta por ano desde 2018. E no presente momento tá dois anos e um mês sem atuar. Então, aparentemente, o cara não se esforça tanto para entrar em quadra. Beleza, pelo currículo que tem, não vai aceitar qualquer um. Ainda assim, seis lutas em sete anos é muito pouco. O problema agora é que a empresa tá de mãos atadas, porque só o Miotic interessa pro Jones que tá tratando essa como a sua luta de aposentadoria. Porque o vencendo nada mais faria sentido para esse multimilionário que já escreveu o nome na história do esporte e tem recordes dificílimos de serem batidos. Então chegou agora de Dana White e sua turma bater em cabeça, porque a novela oficialmente começou de novo. Para começar, essa luta foi ventilada para estrelar o evento do fim de semana da independência americana, o UFC 290 no in início de julho, não vai mais Dana White disse que não consegue o contato do Jones, que o cara sumiu desde que venceu o Ciryl Gane é óbvio que ele não vai depreciar o seu próprio ativo, seria como eu dizer aqui para vocês que Lucas Carrano é muito preguiçoso e Leandro tem um mau gosto terrível, mas essa frase basicamente quer dizer que o cara é cheio de vontade e de difícil trato, aí o sumido Jones reaparece dizendo que eu gostaria de enfrentar Steve Miotich no tradicional o Madison Square Garden Em casa, né? Porque ele é de Nova York Biotite imediatamente apareceu Pra deixar claro que dessa vez O motivo, a, a culpa Do adiamento não é dele Usando um vídeo do Dana dizendo que o cara Sumiu e tá sem linha de contato O bombeiro cutucou, abre aspas Estranho, você não vinha dizendo que era Eu quem tava correndo? Então Jones Apareceu pra dar uma bela não resposta Abre aspas, eu me recolhi por algumas semanas E você se convenceu de que tenho Medo de você, haha ha. Tanto faz o que você precisa contar pra si mesmo, velhote. Tipo, vai lutar ou não, meu camarada? O que aconteceu? Quando você volta? Essa resposta não responde nada. Mais uma cortina de fumaça e a gente segue aqui sem entender... O que se passa? Pessoal, o Dana White ou o Matchmaker Não pode jogar qualquer um deles debaixo do ônibus E aparecer para explicar tintim por tintim o que tá acontecendo Seria contraproducente do ponto de vista da empresa No momento, então, a gente tá nesse compasso Jones quer lutar no Madison Square Garden Que, em geral, é o evento de novembro Mas Dana White não tem contato com ele Mio Chichi é sabidamente pouquíssimo frequente E nenhuma outra luta faz sentido pros dois Esse fim de semana, por exemplo, teremos Curtis Blades versus Sergei Pavlovich, mas podem ter certeza que nem o vencedor é um adversário atraente para a dupla muito mais popular. E o que diabos Francis enganou tem a ver com tudo isso? Bom, não há nenhuma luta alinhada para ele no boxe no momento, e as notícias que vêm desse mundo são pra lá de desanimadoras. Isso porque Tyson Fury deve mesmo acabar enfrentando o Alexander Usyk. E o papo do momento é que Anthony Joshua vai pegar o Deontay Wilder No final de tudo isso, os vencedores se enfrentam valendo todos os cinturões dos pesos pesados Em outras palavras, todos os potenciais adversários de Francis enganou estão ocupados O cara sentou E a real é que não há grandes somas de dinheiro em qualquer outro adversário O presidente do Bear Knuckle, Boxe Sem Luvas, que sabe-se lá como, vem pagando acima do mercado já disse que tá fora porque a pedida do Enganou foi irreal. O Belator também já saiu da mesa e só a PFL segue negociando. Mas pra mim soa como ficção. Quem seria o adversário? Como vão pagar múltiplos sete dígitos a ele? Tá num ponto já em que o Joe Sonnen clama publicamente por uma reconciliação entre enganou e Dana White Que se o cara não ligar imediatamente pro ex-patrão, estará jogando os últimos anos de carreira no lixo E não deve fazer isso apenas por ego Conor McGregor ofereceu o exato mesmo conselho, que ter saído do UFC foi um erro E quanto mais tempo passar mais ele fica esquecido e menor é o preço. Dana White garante que o cara nunca mais pisa no UFC exatamente por isso, considerem a hipótese de enganou voltar ao UFC até o fim do ano se não arranjar nada no boxe. E fim do ano, coincidentemente, é quando John Jones quer voltar a lutar. Triângulo amoroso confuso entre John Jones, Steve Mjotic e Francis enganou. Situação chata e nada tá descartado entre esses três. Inclusive, não tá descartado de nada acontecer e eles não lutarem. Vocês sabem, um usa o outro como alavancagem para conseguir mais dinheiro, melhores condições, mas acabam não se enfrentando. Então, quando a gente esperava que o John Jones ia engrenar, pegar um sudoeste, fazer várias lutas como o Peso Pesado, fazer história na categoria, esqueçam, tá? Vai ser uma novela danada com o Miotite. Se lutar com o Miotite de novo, vai se aposentar e fim de papo. Então, curtam enquanto é possível. E, claro, esses são é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa historinha que não acaba do John Jones com o Miotite? O enganou? Ainda é, pode estar vivo na situação Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Estamos nos aproximando de 300 mil inscritos E quando chegarmos a 300 mil inscritos Teremos muitas novidades aqui no Sexto Round Quadros novos, então por favor Me ajudem nessa missão E se você é membro do canal Seja Anão Calvo ou Ratchet All American Não perca o podcast Dois Anões e um Queixo Comigo, com o André e com o Lucas Carrano Você clica no link aqui do lado e confere, ficou muito legal essa edição do nosso podcast. Se você não é membro, clica no botão aí embaixo, seja membro e vire já. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.